Vai ficar bem, eu sei. Tudo sempre fica bem. Tudo vai ser perfeito, não sei. Mais provável que seja imperfeito. Mas vou continuar a te amar. Eu coleciono as suas expressões. As que eu mais gosto eu tiro foto com a imaginação Eu sei de qual cada detalhe do teu corpo Às vezes acho que estou ficando louco Preciso me drogar, vou me embriagar de amor Aonde eu passar vai florescer amor Meio às crises me mantenho de pé Não tenho religião Mas mantenho a minha fé de cabeça erguida Matando um leão por dia E se preciso for Mato dois ainda A força que você precisa não vem de ninguém Só de ti mas se precisar de alguém, estou aqui A força que você precisa não vem de ninguém, só de ti Mas se precisar de alguém, estou aqui Já decorei até seu endereço O teu sorriso para mim tem valor mas não tem preço. Você sabe o quanto eu sou intenso para amar Amores rasos não são feitos para mergulhar Eu coleciono as suas expressões eu amo tanto as suas caras e bocas, você me faz delirar, mulher Você sabe que eu te amo, da cabeça aos pés A força que você precisa não vem de ninguém, só de ti